ao curso de Física 3, esse é um curso que está online para todo mundo assistir, mas ele é especialmente dirigido aos alunos Física 3, que estão em período remoto, 2021, traço 2. Nosso livro de referência é o Knight, capítulo é, é volume 3, e tudo que a gente vai falar aqui, principalmente, vai se referir né, à matéria como está mais ou menos exposta no, no Knight, a gente vai complementar um pouco com outras diferenças. Vamos começar falando então de carga elétrica, que é a coisa mais básica que a gente que a gente pode falar quando chega em eletromagnetivo. É, carga elétrica é uma dessas coisas que são difíceis de definir em palavras muito simples. Tá? Tudo que a gente pode dizer sobre carga elétrica é que elas são uma propriedade intrínseca da matéria. Okay? Uh, ela Não tem como definir a, a natureza de uma carga elétrica. o que a gente pode dizer é que, ela, que ela tem dois, dois, são dois tipos de carga elétrica, essencialmente, que a gente tem. Né? Carga positiva e carga negativa. Então, se você olha, se você olha um, um, um átomo, o átomo ele é, ele é composto, né? é, o átomo que compõe a matéria ele é composto de prótons e elétrons. Os prótons têm carga positiva, os, os elétrons têm carga negativa e, na verdade, você também tem uh, algumas partículas que não têm carga elétrica, que são os nêutrons. Tá? É, a questão de carga positiva ou carga negativa são convenções. Vem da época em que se em que se descobriu que havia cargas elétricas. E aí, é, nomeou-se um tipo de, de carga como positiva, outro tipo de carga como negativa. E, infelizmente, é, havia 50% de chance mais uh, as pessoas que nomearam a, a, a carga positiva de positiva e a negativa de negativa erraram crassamente ali. Tá? Infelizmente. Então, às vezes, vai gerar um pouco de confusão na hora da gente estudar, por exemplo, corrente elétrica. Okay? Mas, se a gente tomar cuidado, a gente, a gente consegue é, se safar direitinho. Okay? Então, né, como eu disse para vocês, alguns dos, algumas partículas do, do que compõem o núcleo atômico são sem carga, são os nêutrons. Okay? E essas partículas, todas elas são muito pequenas. Se você parar para olhar a, a, a escala de tamanho do átomo, ele é da ordem de 10 a menos 10 metros isso, 10 a menos 10 metros é o que a gente chama de um angstrom. É, o, o núcleo, por sua vez, o núcleo atômico, ele é muito, muito, muito pequeno. Ele, ele mede 10 a menos 15 metros. Então é difícil a gente, a gente pensar nessas, nessas escalas de tamanho, tá? Mas se você parar para pensar, eu, eu vi uma vez, e agora eu não sei se é correto, né? Eu vi uma, uma, uma escala de proporção feita que se... Que se se o átomo tivesse o tamanho de um, de um estádio de futebol, o núcleo teria o tamanho de uma bola de, uma bola de futebol. Okay? Ou talvez de uma de tênis, mas enfim, né? a questão é que ele é muito, muito, muito menor. Okay? E o elétron é ainda menor. Ele, o, tamanho do, o raio do elétron tá, é, é menor do que 10 a menos 18 metros. Tá? Então a gente está falando de partículas muito pequenas, mas a gente também pode falar de corpos macroscópicos carregados. Okay? É, para escalas de massa sobre, o, sobre a, massa, a massa do próton é de mais ou menos 10 ou menos 27 quilos a massa do elétron é 1800 vezes menor do que a massa do próton e qual é a carga de cada um? o próton tem uma carga idêntica à do elétron em módulo só que sinal trocado então o fato de eu colocar aqui né, que a carga do próton é menos a carga do elétron quer dizer que né? A carga do elétron é negativa, portanto a carga do próton vai ser positiva. Mas em módulo, esse, essas duas cargas são iguais. Qual que é a unidade de carga? A unidade de carga que, é, que a gente trabalha no sistema internacional de unidades é o Coulomb. Só que o Coulomb, para você ter um Coulomb de carga, você precisa ter muitas, muitos elétrons, por exemplo, ou muitos prótons, para formar um Coulomb de carga. Tantos e se você parar, a carga do elétron é, 10, é da ordem de 10 a menos 19 coulomb Isso quer dizer que você precisaria cerca de 10 a 19 elétrons, um pouquinho menos, né, na verdade, um pouquinho menos de 10 a menos 19, para formar um coulomb inteiro de carga. Okay? E as cargas que a gente vai trabalhar, em geral, são bem menores, muito, muito, muito menores do um coulomb, é muita carga. Okay? A carga do próton sendo... Igual em módulo a carga do elétron mais positiva, tem é, simplesmente igual a carga do, do elétron mais positiva em valor. E se você tem um corpo macroscópico carregado, o que, que, o que, que é a carga total desse corpo? É então, o número de partículas carregadas que, esse, que, que estão nesse corpo, né? no caso, prótons e elétrons, vezes a carga elementar. Tá? Então, na verdade, a soma de partículas carregadas de cada tipo, vezes a carga elementar. Então se num átomo eu tenho Np prótons e Ne elétrons, a minha carga total do meu do meu átomo é o número de prótons vezes a carga a carga fundamental é positiva, mais o número de elétrons que é, que é um número positivo sempre vezes o número vezes a carga fundamental só que negativa. Como eu tenho mais e e menos e aqui, eu posso botar e a carga fundamental em evidência. Eu vou ter aqui a carga um, a carga de um, um corpo carregado vai ser o número de prótons menos o número de elétrons vezes a carga fundamental. Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, meu corpo é neutro. Okay? O átomo, em geral, ele é neutro, mas você pode tornar um átomo carregado. Okay? Geralmente isso envolve a retirada, a, a, o arranque, a arrancada, a retirada de um, de um ou mais elétrons ou você conseguir colocar mais elétrons no, no seu átomo, tá? E num corpo macroscópico, então, quando um corpo está carregado, é porque você tem um desbalanço entre cargas positivas e cargas cargas negativas. E okay? basicamente é isso por essa aula. Na próxima, a gente vai a gente vai continuar falando sobre a uh, lei de Coulomb, é como é a, a, a lei que expressa a força devida à interação de Duas partículas, duas ou mais partículas carregadas.